Como fazer a cotação de sala para lançar o, estimó, o estimável do local cedido para funcionamento do partido? Sei que posso consultar imobiliárias, como você sempre fala nas aulas, mas eles não querem fornecer documento com avaliação. E aí, professora? Você não precisa ter um documento de uma imobiliária para servir de base da avaliação que você fez desse bem estimável que você está lançando como sessão incomodato. Você precisa documentar de onde veio a sua avaliação, como é que você chegou a ela. Você pode juntar os e-mails da sua pesquisa que você fez com a imobiliária, você pode fazer uma nota explicativa, dizendo que consultou as imobiliárias tal, tal, CNPJ tal, em tal data, conforme e-mails que se vê, em anexo, nos quais você, observa, você pode é, ter o levantamento ali de quanto seria aquele imóvel, e se aquele imóvel todo custa tanto para alocação, Quanto seria, então, o rateio de parte daquele imóvel? Você pode fazer isso, mas você tem que trazer essa informação de algum lugar. Não é necessário que a imobiliária emita um documento para você dizendo isso, mas você pode documentar com a troca de e-mails que você fez com esses estabelecimentos. Internet também, às vezes você tem lá nesses sites de locação de imóvel, você pode ter prints, de, de é, locais e de, da sessão de uso, da, do valor que seria o aluguel para aquela sessão de uso.